Eu tenho que dizer que é verdade, eu, eu não sou um grande fã de Bender. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas E hoje vamos para mais um desenhando de cabeça com alienígenas do Ben 10 que vocês recomendaram hoje, hoje eu vi que vocês estavam atrás de sangue, queriam me punir por demorar para fazer curso novo Vocês pediram um personagem aí que eu tenho certeza que vai dar trabalho Tem o um potencial para ser o pior de todos aqui do canal Que pior nesse sentido, um desenho de cabeça, pior é melhor Então vamos embora lá direto para o Photoshop Rush, rush. Cá estamos, pessoal, e vocês conseguem ver, olha só que maravilha Todos aqui os culpados por me fazer passar pelo sofrimento que você vai ver daqui a pouco Pedrinho, Sardinha, Bruno Rodrigues, Luca, Matheus, Adson, Henrique, Braga, Bruno Luiz, Dani, Zoramix E muitos outros aí, recomendaram para eu desenhar um Insectoid. tão tá em comentário que mandaram para mim, eu preciso aqui me defender De um exposed que eu sofri nos meus comentários De alguém que chegou falando assim, Guilherme você não é um verdadeiro fã de Ben 10. O quê? Nenhum verdadeiro fã de Ben 10 desenharia o chama tão ruim quanto o que você fez no último vídeo, tá bom? Isso daqui é uma evidência cabal de que você não é fã de Ben 10. Do que, que você tá falando? E, e frente a essa acusação seríssima, né? De, de nosso. Ser... Eu tenho que dizer que é verdade. Eu. Eu não sou um grande fã de Ben 10. Não por favor não diz isso não eu acho os designs sensacionais Sempre curti muito, e eu conferi, assisti a primeira e a segunda temporada, talvez, ali, eu vi várias coisas. Sempre achei divertido, mas, de fato, não tenho o Ben 10 tatuado no meu peito. Não, não tive um, um aniversário temático do Ben 10. Nunca comprei um Omnitrix de brinquedo pra colocar no meu pulso. É, é por isso que esse quadro fica tão legal, na minha opinião. Porque se eu fosse fazer um desse, de Naruto, só de Naruto, que esse sim eu posso dizer que, nossa, assisti... A tia até ficar verde quando era criança. Ó, oh, tenho certeza. O 17, né? o músculo mentales projetando aqui o lábio inferior pra cima. Dá emoção tristeza. <risos> que eu iria detonar. Ia, ia, ia ficar muito bom. Agora eu vou ter que provar no próximo vídeo. Então deixa pra mim aí embaixo personagens de Naruto pra desenhar de cabeça. Mas vamos embora então, gente. Insectoide, insectoide lascado. Eu, eu mal lembro do personagem. Eu Tô falando pra vocês, né? Vocês já sabem que tem alguns alienígenas que eu nem lembro. Eu nem, eu nem conecto o nome com a cara, porque eu realmente não sei. Se eu não me engano, um insectoide parecia uma espécie de louvadeus deus alienígena, certo? Tipo um... quase um centauro. Nossa, eu devo estar tá muito errado, né? <risos> e ele tinha uma cabeça de tubarão-martelo. É, no meu cérebro era alguma coisa assim. Então ele tinha uma... Puxa vida... É, pra mim, ele tinha uma cabeça assim, ó. <risos> ele tinha uma cabeça assim. É. Um pescoço. <risos> Não sei o que eu tô fazendo. Tipo um tronquinho, né? <risos> eu tô fazendo a girafa do Horizon Zerodon, o que que é isso? E aí era, era tipo um inseto, né? Ó, um inseto com quatro. Com quatro pernas assim, ó. Isso, isso é uma coisa que eu lembro. E aqui em cima tinha um palestra de mãos certo, umas mãozicas assim, ó. Gente, isso aqui é a rainha alien do do Tisgrila, xenomorfo, é o, é o, é o, é o Pennywise no final do filme. Meu Deus do céu. Olha, é... eu queria nesse vídeo, antes de qualquer coisa, né, pedir pedir desculpas a todo fã de Ben 10, todo mundo que cresceu, né, e, e, e se divertiu assistindo as aventuras do Ben Tennyson aí, fazendo suas coisas. Eu, eu espero que a, a sua infância tenha sido boa. Porque a chance dela ser destruída hoje tá muito alta Vamos lá, a cabeça desse bicho Eu... Sabe o que é incrível? É, é, eu não sei pra vocês como é que é isso A relação da memória visual de vocês Mas na minha, eu fecho o olho e eu quase vejo Eu boto no papel e não tem nada Não tem nada Então é, é uma prova de que, né? De uma, duas Ou a memória sempre é insuficiente pra produzir um desenho bem feito Ou a memória parece mais convincente do que ela é de fato Eu acho que faz sentido Eu lembro que ele tinha um olho assim Será possível que no Ben 10 tinha um ET desse jeito aqui? Será possível? Nossa, gente, eu não sei. A cabeça. É aquilo que eu falei pra vocês. A única coisa que eu lembro é que tinha uma... Ah, não. Era isso aqui, assim, ó. <risos> Era isso aqui, ó. É isso aqui. Nossa, tá a cara daquele ET do, do Star Wars. Ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Lembra, lembra que um dia eu falei que eu ia fazer um quadro de alienígenas, é, Redesign de alienígenas do Ben 10? Então hoje eu tô inventando alienígena novo. Porque, sinceramente, não tem a menor chance disso aqui sequer ter existido, gente, no desenho. Não tem. Não tem a menor condição. Isso daqui não existe. Isso daqui não existe. É... é olha, vocês estavam certos. Chegou o dia. Tem um... Tem um que chama Ultra T. Que eu vi que vocês pedem também com alguma frequência. E eu tenho certeza, pessoal, que, assim... Eu, eu, esse eu, eu sinto que eu sei mais ou menos do que se trata. Mas tem uns que eu, um, só o nome eu não faço ideia. Eu não faço ideia. É, chegou, chegou o dia. Chegou o dia que a gente vai ter o um vídeo. Hoje <risos> eu desenho de cabeça e realmente não tem nada a ver <risos> com o <a> boneco. <risos> que eu não lembro, eu não lembro. Certo? Então, na minha cabeça, essa era. A anatomia do, do ser, certo? Era mais ou menos isso A gente tem que escolher um lugar pra pôr o um Omnitrix Vou colocar aqui no lado direito do peito Eu lembro também que ele tinha verde e preto Fazendo uns, uns shapes muito loucos assim nele, sabe? Eu acho... O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo uma camiseta aqui nele, assim ó. Tipo uma camiseta com os Vs E eu vou fazer a ponta das pernas pretinhas também. E aqui atrás como se tivesse uns padrões assim de inseto. Gente, eu, eu assim, eu não sei, eu não sei, eu, eu queria só pedir desculpa mesmo. Vamos, vamos pro processo acelerado que eu vou refinar o contorno disso e a gente volta pra colocar umas coisas A gente tem uma base aqui pra começar a colocar algumas cores, vamos ver, certo? Uh, então, <risos> ó, eu acho que o tom base dele era um verde, né? Ele era verde, com certeza, isso, isso eu lembro. Agora que eu pus eu não, não tô mais tão correto disso. Eu acho que era um verde mais azulado, assim, menos forte, talvez algo assim, ó. E eu acho que ele tinha partes cobertas com tons cinzas e escuros que nem a gente tem em vários dos outros arierígenas aí do Ben 10, né? É, então, vamos preencher aqui. Algumas dessas partes com esses tons. Pra gente ver como é que fica Então eu vou pintar aqui a galinha dele barará. Eu fico com a impressão de que o olho dele também tinha Tipo uma parte assim mais escura Gente, ficou... Olha esse personagem original Vocês gostaram desse vídeo novo que eu fiz? Que é Criando Alienígenas Novos do Ben 10 do Zero Bem legal esse novo quadro que surgiu de propósito, né? Não foi porque eu simplesmente me perdi aqui Não faço ideia como é que é esse boneco Tá, vamos botar uns dentes nele Gente, ele, ele inteiro com a cor só Ficou tão horroroso <risos> E o Omnitrix Branco porque a gente aprendeu agora que nessa época que o Omnitrix é todo branco. Tô faltando um pedaço aqui na barriga. De... Ah, não é branco e cinza, né, Guilherme? É branco e cinza. Eu, eu nunca me senti tão humilhado nesse canal. Eu nunca passei por tanta humilhação assim. É muito complicado. Tá esse, esse daqui, gente. Eu já eu já troquei, né? O que que eu fiz? A gente tem critérios na nossa mente. Eu, eu sou desse que assim que eu começo a ver que eu tô perdendo, eu troco na minha cabeça qual que é o critério de vitória. Tá entendendo? É, isso é muito bom. É um jeito infalível de você nunca nunca perder. É sempre você trocar onde que fica o gol no seu cérebro, né? Então, aqui eu tô pensando Será que ao menos a anatomia geral eu, eu acertei? Porque, assim, o que eu quero? Eu quero que ele tenha quatro patas embaixo Duas mãos em cima E dois olhos esticados pro lado Se ele tiver isso Eu já vou me sentir com critério de sucesso Se ele não tiver nada a ver com isso Eu vou começar a chorar no chão em posição fetal, tá bom? Olhos, olhos amarelos? Por que não? Gente! É, eu queria pedir desculpa mesmo, desculpa. Vamos achar a referência. Ai, meu Deus do céu. Tá na hora de ver. <risos> Ai, meu Deus. Ok! Ok, ok. Ele é muito feio. <risos> Ele é muito mais feio do que eu lembrava. Ai, que alívio, que alívio. Ele é horroroso. <risos> Não, não é que ele tem dois olhos, não Ele tem quatro olhos Caraca, olha as per a quantidade de pernas Ai, a quantidade de pernas aí, Ai, que delícia oh, é da Bom, eu vou procurar a versão aqui adequada E a gente faz as, os necessários ajustes Ai, meu Deus Tá aí pessoal, a melhor referência que eu encontrei É essa daqui mesmo, dá pra gente ver Ok, eu tô muito satisfeito porque a, a fisionomia geral Eu meio que acertei Eu não lembrava que ele tinha asa Ele tinha asa Nossa, e esse design dessa asa, eu não ia lembrar disso Nunca, nunca, nunca, nunca nunca Zero chance de lembrar dessa asa O negócio fica no meio da cabeça dele Bom, vamos, vamos pegar esse nosso desenho original Vamos colocar ele aqui Numa, numa opacidade mais baixa E vamos reajustar essa anatomia Aqui para ficar nos conformes dessa nossa referência, vamos ver. Pô, eu já tô vendo algumas coisas muito interessantes que fazem esse design aqui ser uma ideia bem bunda comparado com esse. Então, primeira coisa, bem 10 é muito bom nessa simplificação das formas, né? E uma coisa que eu já tô vendo aqui é essa ideia de que todo esse tronco, até chegar lá embaixo, é pô, no, no desenho ali é, é literalmente uma linha reta, né? Ó? É literalmente um negócio assim que cai pra cá em uma curva e sobe de novo até mais ou menos o lugar onde eu tava ali pra ter esse rabinho dele ali, né? E aqui ele vai ter uma parte das costas e tudo mais. Só que a cabeça, né, vai vir um pouco mais pra frente do que a minha Comparado, né, partindo que a gente tá desenhando A partir do tronco e não a partir da cabeça E ela afunda aqui pra baixo Olha que elegância, gente, que elegância esses designs, né E aqui a gente tem aquele, aquela boquinha dele Que é uma boquinha muito esquisita mesmo A minha eu achei mais legal meu, meu design é muito melhor do que o do Ben 10 Esse elemento aqui na cauda dele Que parece um... aquele esquema que tem no rabo do escorpião Um esporedificálico, né, um esporedificálico é, Punjante. Muito legal. Eu gostei. A ideia de que ele tem braços e quatro patas embaixo tá correta. E olha só, eu, eu acertei aqui, né? O que quer dizer, né? Acertei não. Eu tive essa ideia de que, pô, tem, tem aqui um, uns shapes triangulares nesse bicho. E tinha, só que era pro outro lado, né? Eram triângulos pra baixo. Que faz muito mais sentido com um inseto, sinceramente, né? Vamos lá. E, tipo, tinha uma hora que eu tava quase colorindo a cara dele inteira de preto ali, né? Eu devia ter. Vamos lá, então aqui o rosto dele parece que tem essa divisão Nossa, que engraçado, né? É como se isso daqui fosse o espaço para um olho Só que ao invés de ter um olho, a gente vai ter, tipo, esses vários olhos aqui, né? Que são, sinceramente, as das coisas mais feias que eu já vi na minha vida Então ali na referência original tá mais ou menos assim a gente vai fazer basicamente igual Interessante, hein? Caramba E o, o treco do treco fica no meio da cara dele, gente Parece até um outro olho, né? Nesse, nesse contexto testa imaginando se tem esse sentido ou não se a gente tá viajando nesse sentido agora com relação às patas deles três bolas a partir daqui do corpo da lateral do corpo que vão trazer essas patas para gente né Olha só rapaz esse preenchimento escuro aqui em volta deles e a cabeça desse bicho inteirinha a gente vai pintar de preto no final, né? Isso daqui mais curvado do que o que eu fiz. Isso daqui também menos shapes, menos formas, muito doido. Tem uma pata lá atrás, a gente fez isso aqui. Tem uma pata que vai vir aqui para esse lado. Olha que viagem. Não, eu tô... Esse aqui eu tenho que redesenhar o um negócio por completo, né? E aí ele tem duas patas que vão se apoiar meio que para frente, né? Essas duas daqui. E esse formato também, que elegância, né? Eu acho que o formato dessas patinhas é algo que eu... Tava na minha cabeça de alguma maneira, né? Eu fiz um shape diferente, mas que me lembrava isso. Mas interessante que são duas para trás e duas para frente, né? É, é quase um creeper mesmo, né? Que por aqui caso era uma das ideias de vídeo que eu tinha pra fazer, refazer aquele Creeper que eu fiz um tempão atrás. É, a única coisa que eu vou tentar manter igual no meu desenho é fazer esses braços dele aqui pra baixo. Na frente do corpo, né? Então, dá pra reparar que ele tem essa mão com três dedos Que parece que não tem nenhuma grande estrutura pra eles Tem um cotovelo muito pequeno, né? E de repente já cai aqui nessa mãozinha dele Aqui eu vou tentar fazer mais ou menos desse mesmo jeito, então é Uma coisa que eu tô vendo é que, olhando de longe, a minha proporção tá um pouco fora Acho que as patas são mais compridas nessa parte daqui, assim Bem compridas as patas e bem finas Acho que a cabeça do meu tá um pouco grande. Eu vou diminuir só um pedacinho. Só um pouquinho. Vou diminuir só um pouquinho assim. Ah, acho que tá melhor. E essas asas, meu. Meu! Olha o naipe dessas asas. Mano, e aqui. Nossa Senhora, mano. Lindas asas, lindas Vamos só apagar aqui algumas dessas sobreposições que a gente fez, ó Então esse braço aqui que eu fiz, ele vai ficar por cima disso tudo E ele tem uma luvinha bem pequenininha na mãozinha dele que desi esse design aqui, olha, eu tô, eu tô de parabéns, eu tô de parabéns, eu comecei meio chateado, né, ali pensando, pô, não, tá muito feio, tá muito diferente, mas é, eu tô, eu, eu, eu saio daqui revigorado, saio daqui rejuvenescido, já estou até remoçando, é, vamos então botar umas cores nisso daqui. Mesmo processo Tacar um tom de verde aqui Pra ser o nosso verde príncipe Engraçado, ele tá... Nesse desenho aqui Ele tá com vários tons, né? De sombra e de luz Olha, ah, tinha uma pulga atrás da minha orelha, gente Que falava que tinha partes brancas nele também Porque é muito costumeiro, né? Dos personagens do Ben 10 Estar usando preto e branco Eu, eu devia ter... Ah, né? Eu devia ter aceitado Que era isso que o meu cérebro queria fazer E devia ter feito, né? Mas não fiz Então vamos... Vamos pintar aqui com algumas cores Dá pra ver que eu vou ter que clarear o contorno Nessa parte aqui da cabeça, mas não tem problema. Você sabe como é que funciona isso daqui, né? Engraçado, gente, eu lembro até hoje, o primeiro personagem que eu vi, que tinha, que eu reparei, né, que ele tinha essa estratégia de fazer os contornos serem mais claros, porque o preenchimento do personagem era uma cor muito escura, né? No caso, esse personagem se chama... Patolino. Ah, <risos> Foi nele a primeira vez assim que eu reparei que ah, os dedos, todas essas partes das linhas que ficam pra dentro da silhueta dele, eles tinham esse tom mais claro, alguma coisa mais ou menos assim rolando, né? Pra você conseguir diferenciar e entender o que que tá rolando ali naquelas partes, né? Ah, vamos fazer aqui também um pouquinho dessa parte de luz que acontece nesse personagem na parte aqui dos dedinhos ó. e tá pronto o nosso bichinho puxa vida gente vamos lá, ah, vou falar que não ficou faltando vamos botar aqui um cinza nas sombras, olha aqui, eu vou fazer a sombra pra dentro porque eu tô nem aí, eu sou um rebelde gente, nossa, mas que, que paleta de cores maravilhosa também né, pelo amor de Deus, nossa senhora, vamos colocar do lado, um do outro, então, aqui. <risos> ah! <risos> Eita, nossa senhora. <risos> ó, eu podia ter errado pior. Eu gostei, ó, o olho é amarelo, né? O olho é bem laranja. Ah, tinha muita, Tava quase Eu tava tão perto né gente Eu tava tão perto mas tão longe ao mesmo tempo Eu acho que ó Se eu pudesse a única coisa que eu mudaria No meu que é um assim Tipo pô devia ter pensado um pouquinho melhor É seria ter feito Tipo essa parte aqui da barriga dele Branca sabe Isso daqui assim ó Eu ia fazer isso Eu acho que isso é a única alteração Que eu teria feito nesse design Pô e se a cara dele fosse branca né se ele tivesse luva branca. Bom, aí a gente chega no dia. A gente tem que chegar ao um momento em que a gente vai fazer assim, beleza? Vamos pegar agora esse nosso versão de memória e vamos olhar pro pro novo e vamos criar, vamos ajeitar esse daqui da esquerda para ser algo interessante por si só, sabe? Eu acho que dá para fazer isso. Tem como usar algumas dessas ideias que estão aqui. Pra fazer algo diferente. Um dia, quem sabe, é uma ideia da gente continuar aqui, trabalhando com esses personagens. Mas que design maravilhoso, meu. Que linguagem visual, que proporções. Nossa. Assim, não tem como. Não tem como. Você pode, você pode nunca ter assistido o Ben 10 na vida. Se você bate o olho nesse design, você entende aqui que isso aqui não é um acidente. Né? Ficou muito bonito. É isso pessoal, estamos aqui com mais um desenhando de cabeça, em breve eu trago um vídeo aí que é para ser um remake de uma arte antiga, é um remake de arte conceitual também, eu acho que sinceramente esse é o vídeo perfeito, é o estudo perfeito para fazer algumas coisas, porque eu quero refazer aquele creeper mais realista que eu fiz seis anos atrás, e eu acho que esse é, é o treino... Fantástico. É, vamos ver como é que vai ficar. A gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo. Aqui em breve, na próxima semana, no canal Brush Rush. Até lá, pessoal. Valeu! Falou!